Futebol é assim, pô. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. O Palmeiras deu azar. Não, jogou mal. Não é todo dia que os caras vão jogar bem. Eu acho que a falha é do técnico, que é o jogador, ele está lá para correr. E está certo que está reprimido, que não pode dar o olé. É, na, nos próprios treinos isso é evitado que é a beleza do futebol né? dar o drible, dar o olé. Então o pessoal joga repreendido para ter força, correr e tal, mas não correram muito. É uma pena, mas o Palmeiras ainda vai perder muitos jogos, mas a glória está guardada. Quem torce para o Palmeiras tem que sempre ter na lembrança a década de 90, o Palmeiras Parmalat. O, o Palmeiras é um time que vai lá e compra os melhores e bota para jogar, faz a seleção. O Palmeiras não é de criar jogador bom. É difícil, muito raro uma prata da casa aí, como os goleiros, como o Marcos, que era a prata da casa, o Diego Souza era a prata da casa, e sei, vamos aguardar e ver o que vai dar isso aí, porque agora tem a final da Copa do Brasil, que é o que interessa, né, e é aí que a gente vai ter que comer sardinha, entendeu, o peixe não tá morto, tá só com anzol na, na, na boca, mas não morreu, ainda tá respirando, vamos lá pescar, Vara neles, vara no peixe. E vamos torcer, né? O que a gente pode fazer? Torcer. O técnico está errado, não está bom. Não, não faz um jogo legal, não manda jogar para as pontas. Está jogando no estilo do Parreira. Está derrotando mais ainda, né? Não, não pode mais isso aí. Tem que parar. O Palmeiras tem que vencer essa Copa do Brasil. Tem que fixar nisso, concentrar nisso, ir para cima do peixe e dar minhoca para eles. Negócio de peixe é vara, anzol e minhoca. Tá ligado? Boa sorte, avante palestra!